Hello, hello! Há quase um ano atrás nós analisamos as ações da Inditex, da indústria de design, no texto, eu, desculpa lá o meu espanhol, e, e na altura disse que era uma ótima oportunidade, mostrei-te aqui os fundamentais da empresa, mostrei-te a avaliação das ações e por isso um ano depois vamos revisitar a situação, vamos ver como é que foi a evolução das ações no mercado acionista e como é que foi a evolução do negócio. Por isso, algo muito interessante e que trouxe aqui grandes oportunidades aos investidores que têm um horizonte de temporal de longo prazo. Por isso, vamos a isso. Até já. Todos os dias, os mercados sobem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação?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 hoje estou a gravar aqui cá fora, a aproveitar um bocadinho o sol, quer dizer, agora que eu vim falar contigo, o sol foi-se um bocado para trás das nuvens, ou as nuvens é que se a frente do sol, mas vamos ver, se calhar vai mudando aqui a situação do sol e das nuvens. De qualquer das formas, há precisamente um ano atrás, eu mostrei-te aqui a Inditex, a indústria de design têxtil, que é uma das maiores empresas do mundo em termos de, de roupa, em termos de retalho de vestuário, uh, o grupo detém a Zara, é mais conhecido pela Zara, mas também detém a Stradibars, a Zara Home, o Terck, a uh, Massimo Dutti, Bersk, e a Oishu, que okay? são assim várias, várias empresas do grupo. E, e há um ano atrás, eu falava precisamente sobre a oportunidade que estava a existir nas ações e mostrei-te que as ações estavam a preços muito convidativos porque a avaliação, a avaliação do negócio estava em valores próximos daqueles que tinha acontecido lá atrás em 2009-2010 no rescaldo da grande recessão. Por isso, 2022, a meu ver, estava a oferecer uma oportunidade tremenda, as ações estavam deprimidas porque os investidores estavam muito pessimistas com toda a situação, era uma guerra na Ucrânia, a Inditex estava a sair da Rússia que representava o seu segundo maior mercado, foram mais de 500 lojas fechadas na, na Rússia, foram 80 e tal lojas na Ucrânia, que permanecem fechadas, e por isso a situação era, era algo grave para, para a, a empresa, supostamente, na mente de alguns analistas. E eu mostrei-te o negócio, não, não vou repetir aqui os fundamentais, depois podes rever esse vídeo mais tarde e, e, e mostrei-te aqui a oportunidade que está a ver. E por isso, neste vídeo o que nós vamos fazer é Ver o, os, última, os últimos resultados, perceber como é que está a evolução do negócio e fazer uma avaliação muito rápida face à evolução do preço das ações atual. E por isso quero começar precisamente por mostrar aqui como é que estão as ações neste momento. As ações, as ações desde o início do ano até agora sobem cerca de 20%, 20%, 21% no último ano. Desde que lá atrás eu gravei o vídeo, alguns aqui por abril que eu gravei, outros por aqui, finais de abril, início de maio, as ações subiram uns impressionantes 56%. É verdade que eu já tenho as ações já há mais tempo, eu comecei a investir, se me engano, alguns aqui por 2019, depois fui adicionando para aqui e adicionei muito mais aqui. O meu preço médio anda à volta dos 21 euros, 22 euros por aí. Ok, não consegui os 56% até agora, mas estou com uns 40%, o que não deixa de ser extraordinário. De qualquer formas é uma evolução tremenda das ações, sem dúvida alguma ganhar 56% é, é um prodígio e uh, no longo prazo a realidade é esta das ações, sem contabilizar com dividendos. Que é 586% em 20 anos sem contabilizar com os dividendos, senão esta rentabilidade até veio mais para cima. Mas vamos aqui ver o último relatório, a última apresentação, okay? vamos aqui à apresentação da Inditex para percebermos aqui algum, alguns resultados que nos chamem logo a atenção. E em primeiro lugar o que nós vemos é que o, o, o negócio continua a diferenciar-se bem, o negócio continua a crescer, robustamente, inclusive o próprio início de época em 2023, continua a apresentar crescimentos de dois dígitos já ajustados a toda a situação que tem acontecido uh, entre a Rússia e a Ucrânia. Mas de qualquer das formas nós vemos que as vendas aumentaram a dois dígitos, 18%, o ano passado trouxeram 32,6 bilhões de euros em receitas, é absolutamente fantástico que as vendas da Inditex tenham crescido 18%, foram positivas em todas as áreas geográficas em que operam, foram positivas em todos os conceitos que operam, foi positivo online, foi positivo nas vendas nas lojas físicas um negócio absolutamente tremendo, tal e qual como há um ano atrás dizia, e que um ano depois continua a dizer, continua a ser dos melhores negócios de retalho de moda que há no mundo, ponto final. E um, uma, uma grande evolução também em termos de lucratividade, mesmo com todos estes custos que houve de procurar reestruturar alguns negócios junto da, da situação na Ucrânia e na Rússia, mesmo assim o lucro cresceu 27% para 4.1 bilhões de euros, o que é soberbo, ok? E um, as vendas online também continuam a bater recordes, embora já tenham aumentado apenas ligeiramente face a 2021, apenas 4% de aumento para 7.8 bilhões de euros, ainda assim enfim, desde 2019 até estamos a falar de ter dobrado as vendas eh, eh, desde a época pandémica. Por isso, muito bom, muito bom ver que também em termos de, de vendas e lucros foi tudo ótimo. As margens também têm estado bastante interessantes, ok? E que e que uh, agora o, o segmento, principalmente aqui nos Estados Unidos, tem vindo a crescer de forma notável, e os Estados Unidos já são o segundo maior mercado para a Inditex. Lembra-te que a Inditex nos Estados Unidos está a competir com muitas, mas mesmo muitas marcas de retalho de moda que já estão lá estabelecidas, por isso... Uh, ter entrado há pouco tempo neste mercado altamente competitivo e já estar a fazer moça, a comer cota de mercado a outras que já lá operam há décadas, é muito interessante, ok? E uh, de resto, aqui os inventários, é verdade, subiram um bocadinho face a 2021, nada de extraordinário também, é interessante ver como a empresa está a conseguir rodar muito o seu inventário, está a conseguir escoá-lo muito facilmente. Por isso, efetivamente, há aqui vantagens competitivas que esta retalhista tem, que outras empresas do seu setor não têm de todo. De resto, um balanço imaculado: a empresa tem alguma dívida, mas tem muito mais de cash no balanço, tem muito mais dinheiro no balanço, acabou o ano passado com 10 bilhões de euros no balanço é completamente impossível falir quando tens uma posição net cash de 10 bilhões ok uh, free cash flow também um, é, foi interessante, uma boa geração de free cash flow, 3.6 bilhões ok, um bocadinho menos do que em 2021 mas ainda assim com os investimentos que têm feito para renovar as lojas para trazer conceitos mais tecnológicos às lojas, etc ainda assim é muito, muito interessante uh, ver Retorno sobre o capital investido, absolutamente impressionantes, 33% é, é soberbo ver, ótimo, ótimo retorno. Cá está, todos os conceitos, todas as lojas que o grupo opera a, a, crescer, a crescer muito bem, ok, a Máximo Dutti se calhar um bocadinho menos, que apenas 4%, uh, excluindo aqui as vendas da Uterc porque se não, de resto, os outros segmentos, ah, e a hoje, a ois também só cresceu 4%, mas os outros segmentos cresceram a dois dígitos, principalmente o principal de todos, que, que leva aqui dois terços das vendas, a Zara e a Zara Omo, a crescer 21%, é absolutamente fantástico. Retornos sobre capital investido em todos eles, muito, muito elevados, absolutamente fantástico. Fantástico, uma vez mais digo. E cá está a informação, alguns investimentos do ponto de vista tecnológico vão substituir aos poucos as, as etiquetas normais que tinham uh, nas roupas para poder pôr aqui uns chips eletrónicos que não só vão oferecer maiores níveis de segurança, como também vão oferecer maior rapidez no check-out dos clientes. Isto é muito interessante porque, quanto mais pessoas houver a comprar ao longo de um dia aberto de loja, tanto melhor para a empresa, porque vai naturalmente faturar muito mais. E por isso diminuir o tempo de check-out do cliente em 50% é absolutamente fantástico. Aliás, há pouco tempo eu estive na, na loja da Zara, no Porto, na, na rua Santa Catarina, e foi muito interessante, foi mesmo muito interessante ver aqui alguns conceitos da nova loja que inclusive tem agora caixas automáticas e tudo que permite um, uma rapidez muito maior para os clientes, um check-out muito mais eficiente e isso, claro, traz uh, outras questões do ponto de vista de lucratividade. Sustentabilidade, a empresa também é uma das que mais investe nestas questões ambientais, sociais e de governança. E ok, um alto um lucro, umas perspectivas menos otimistas para 2023 com as vendas praticamente constantes face a 2022, não vai haver grande expansão das vendas, mas já vamos ver a seguir como houve expansão dos múltiplos da avaliação, as margens brutas são para manter aqui, mais ou menos 50 pontos, mas uh, vão ser para manter praticamente constantes, e o CAPEX, o, o investimento que a empresa tem que fazer, para manter e crescer o seu negócio à volta de 1.6 bilhões de euros. Por isso, para quem faturou mais de 36 bilhões, está, está tudo bem. Há algo interessante de ver para os investidores é sem dúvida aqui a parte do dividendo também. A empresa acabou de aumentar em 29% o seu dividendo face ao ano anterior. É absolutamente fantástico. Por isso, nota a importância de investirmos a longo prazo, porque quando investimos a longo prazo, não só trazemos rentabilidade acumulada da apreciação das ações, como também tens que somar a apreciação do dividendo. E quando as empresas estão a aumentar o seu dividendo ano após ano, tu também vais uh, uh, somar essa rentabilidade à tua rentabilidade com as ações. E por isso, no acumulado do teu investimento, tu trazes uma pipa de massa para casa <risos> e isso é ótimo, ok? E por isso aqui mais uma informação sobre os dividendos em como eles costumam pagar em duas trechas, ok? Em maio, e novembro aproximadamente, às vezes pode calhar abril e outubro, mas costuma ser por, esta, por estas duas datas e que, e que faz da empresa também uma boa remuneradora dos seus acionistas, é então, uma empresa que procura remunerar bem os seus acionistas é muito amiga dos acionistas vamos então a uma avaliação muito rápida venho aqui ao Guru Focus, a plataforma número um de análise de ações que eu uso deixo também o link aqui em baixo para se tiveres interesse em aderir aqui às geografias que quiseres, seja Europa, Estados Unidos China, etc dá, dá para aderir aos mercados financeiros que tu quiseres e, e é muito, muito interessante ok deixo aqui em baixo o link para também podes fazer a tua inscrição, e sim, é verdade, é um link de afiliado, por isso ganho uma parte por estar a partilhar contigo esta informação de grande valor, é uma pequena moeda de troca. Mas vamos aqui à avaliação da Inditex, venho aqui em baixo e vou ver aqui o Price to Sales, para face às vendas preço face aos lucros também, podemos ver o preço face ao seu capital próprio e preço face ao free cash flow gerado e também o seu dividend yield, ok? O seu, a sua rentabilidade de dividendos. Começo aqui pelo preço face às vendas, está atualmente nas três vezes, quando eu avaliei há um ano atrás estávamos em duas vezes, por isso daí a apreciação de cerca de 50% das ações daqui, de desde finais de abril de 2022 até agora. Já estamos com o preço face às vendas dentro da média dos últimos 3 anos, mas deixem ver aqui dentro dos últimos 10, a média já sobe ali para quase 4, está nos 3,8, 3,9, por aí, e se eu vir all time, ok, 3,5, por isso não estou interessado em vender as ações da Inditex, antes, pelo menos antes de elas estarem a cotar, a umas 3.5 barra 4 vezes as vendas. Nota-se quais são os períodos de algum otimismo, aqui e aqui principalmente, que okay. são os períodos em que as ações também mais tiveram uh, lá no alto. Okay? ok, se eu vier aqui, por exemplo, repara, 32 euros aqui em dezembro de 2019, 32 euros em novembro de 2021, voltamos aqui, 5 anos, Cá está, em dezembro de 2019, 3.5, 3.6 vezes as vendas, ok? E depois em 2021, claramente, algum otimismo com as ações, levou -as a cotar a 4.5 vezes. Por isso, a meu ver, grande oportunidade, gigante oportunidade que houve de comprar as ações a apenas duas vezes as vendas cá atrás, se formos a ver uh, realmente essa oportunidade já não aparecia no mercado desde a grande recessão, tal e qual, como eu disse, há um ano atrás, e por isso foi uma tremenda oportunidade para quem sou agarrá-las aqui. Agora as pessoas estão simplesmente a apreciar a valorização das ações. Price to earnings 24 vezes de momento. Vamos ver aqui o que eu disse há um ano atrás atrás estavam uh, por aqui, ok, 17 vezes, 17 vezes assim assinadas chegaram a estar mais tempo aqui, também em setembro, outubro do ano passado voltaram às 17 vezes, e agora 24 vezes os seus lucros, por isso um preço justo para quem tem uma, umas vantagens competitivas tão grandes como as da Inditex. Se eu vier aqui 10 anos... 29,5 vezes é o preço mais uh, em média a é que as ações cotavam. Por isso, estou quase a considerar vendê-las, mas ainda falta alguma apreciação ali. E claramente, quando as ações vêm abaixo das 20 vezes lucros, surge uma oportunidade para adicionar ações da Inditex. Claro que o ideal seria que elas voltassem a cotar a 7 vezes os seus lucros, como lá atrás em 2008. Mas o que lá vai, lá vai. E quem aproveitou aqui é, há um ano atrás para adicionar ações a 17, 18 vezes os lucros, agora já está com alguma rentabilidade. Price to free cash flow, ok? Atualmente está uh, cerca de 17 vezes. Lá atrás estava nas 12 vezes. Uh, aqui, aliás, aqui, ok, vamos por isto assim. Estava nas 11 vezes. Okay. 11, 12 vezes, algumas vezes foi possível trazer por 10 vezes o free cash flow, que era um preço absolutamente baixo. Vemos a média dos últimos 10 anos, a média dos últimos 10 anos anda ali à volta das 36 vezes, ok? Se calhar também é, é algum exagero pagar 36 vezes pelo free cash flow, ou talvez não, ok, ou talvez não, mas já vemos que é uma métrica que flutua. Muito mais. De qualquer das formas, no muito longo prazo, a empresa cotar a 30 vezes free cash flow seria o mais natural, mas mesmo sendo mais conservador, entre 20 a 25 vezes seria justo. Por isso, neste momento, 16,8 ainda nem sequer lá estamos. Pode haver ainda alguma oportunidade de valorização, embora já não tanta como é lógico há um ano atrás, em que é muito faça ver que se passas de 11 vezes free cash flow para 22 vezes free cash flow, então dobraste o teu investimento. Veja aqui o price to book quase 6 vezes atualmente, 5.87 vezes, é um valor já considerável, sem dúvida alguma está a aproximar da sua média histórica, 6.5 vezes, e cá está... Há um ano atrás, deixem-me baixar aqui. Há um ano atrás, cá está, estávamos a cotar apenas quatro vezes o seu capital próprio, um, um valor muito interessante. Entretanto, com as ações a apreciar quase 60%, quase mais de 50%, ok? Mais de 50%, também naturalmente o price to book escalou por aí fora. De qualquer forma, ah, estamos aqui quase, quase em valores justos, a meu ver, mais um bocadinho e. Posso começar a considerar, uh, cortar aqui, mudar um bocadinho a minha posição se e só se aparecer uma oportunidade melhor no outro lado, senão não, normalmente a minha filosofia é nunca vender as grandes empresas. Por fim, veja aqui o dividend yield de 2.08%, o que é que eu noto? Há um ano atrás, precisamente, eu dizia que o dividend yield estava altíssimo, ok, 3.4% era absolutamente altíssimo, como é lógico agora, com a apreciação das ações, o dividendo face ao valor das ações está Menor e por isso o dividend yield cai. Revela-nos que a situação de subavaliação já não é tão interessante quanto era há um ano atrás. Se eu fizer aqui a média dos últimos 15 anos, por exemplo, dividend yield 1,8%, por isso 2,1% revela, ou 2,1%, revela-me que ainda há alguma oportunidade, mas já não será assim tanto. Uma vez mais, quando ele vem abaixo de 1%, até já se nota que as ações estarão caras. Se ele sobe para lá de 3%, nota-se uma oportunidade de investimento muito, muito interessante para adicionar em DITEX ao portfólio. Por isso, cá está a análise um ano depois. Espero que tenhas gostado de ver aqui este antes e depois. E um, há um ano atrás eu mostrava como a oportunidade estava aí para os investidores que tinham um horizonte temporal de longo prazo. Quem aproveitou, aproveitou os meus subscritores do Yellow Elite Pro, certamente que o fizeram, inclusive alguns deles entraram mesmo ações a 19 euros e por isso estão com rentabilidades ainda mais interessantes que aquelas que eu próprio tenho de 2019 para cá, há pessoas que no espaço de um ano lucraram mais de 50%, o que é absolutamente fantástico e por isso esses membros estão de parabéns. Está aqui a análise feita, à Inditex, agora percebes como a situação de subavaliação corrigiu-se ao longo do tempo, ao longo destes últimos meses, e as ações não pararam de subir, subir, subir, subir, por aí fora. O negócio em si não está assim tão diferente do qual que estava há um ano atrás, simplesmente os investidores há um ano atrás estavam extremamente pessimistas. E agora estão a ficar um bocadinho mais realistas. Ainda há aqui uma pequena oportunidade de valorização, talvez mais uns... 10, 12% e eu começo a pensar seriamente em pular alguma da minha posição, não quer dizer que me desfaça totalmente da de Inditex, mas talvez em agarrar alguns dos lucros se e só se houver uma oportunidade no outro lado que me permita investir um torno muito mais interessante. Espero que tenhas gostado deste conteúdo. Diz-me também aqui embaixo, por favor, nos comentários, se te interessar este tipo de conteúdo em que eu comparo de um ano depois as de ações, até então eu passo a fazê-lo. Nós temos vindo a analisar algumas empresas aqui no canal, e por isso, se, se te interessar, este contraste antes e depois, um ano depois, então eu, eu faço para outras cotadas que, que já analisamos, para outras empresas que nós já analisamos aqui no canal. Está bom? Um forte abraço lucrativo, bons investimentos desse lado. Tchau, tchau.